Grande, hein? Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Galera, acabaram de passar essa lenda aqui para gente, né, Thaís? Isso mesmo, Thiago. A gente estava vendo em uma outra lenda que foi nos passado e paramos num barzinho para poder perguntar. E um senhor falou para gente que ele não sabia onde era a lenda que a gente estava procurando. Mas sabia de uma lenda e acabou nos passando o local. E falou mais ou menos a história que ele sabe do local, né, Thaís? Isso aí. Diz que o, o antigo dono desse local aqui Ele era um cara muito rico Ele plantava café Ele tinha plantação de café, na verdade né, Sim, Thaís? ele era dono de tudo que dava pra ver aqui aos olhos Ele é, falou, né? Ele era um cara muito rico Ele era considerado como um barão aqui uhum. da região E diz que ele acabou falecendo aqui nessa casa aqui E dizem que o local ficou assombrado Só que ele falou pra gente tomar cuidado Que tem um rapaz que parece que era parente dele Tio dele, alguma coisa assim, né, Thaís? Eu não sei o certo que é, é ele falou que era parente Que não gosta que venha aqui no local só que ele nem é dono mais aqui, né? Ele não é mais dono. Mas ele falou, vai lá colocar o local assombrado. Vocês gostam de assombração, vai lá colocar o local assombrado. Então a gente veio aqui e, e eu acabei me lembrando que eu já vi um vídeo lá no canal dos Caçadores de Lenda Elite que eles gravou aqui. Sim. Verdade, foi, é isso mesmo, Thiago. Eles vieram aqui. A gente, eles na hora que a gente aqui. chegou, parou o carro aqui, pessoal, ó, a gente já olhou e falou, ah, é, é a casa que eles gravaram recente. Sim. E o senhorzinho pegou e passou a localização certinho pra gente. Uhum. Né? E aí, o que você que acha da casa? Já vamos entrar, tô curioso pra ver se aí. Casa de barão, fi. Parece que tá tudo furado de bala, hein? É. Ele dentro? não sabe o que aconteceu, né? Não sabe. Oh, o senhor não sabia o que aconteceu. Então, galera, hoje a gente vai fazer a exploração. Vamos fazer o reconhecimento, conhecer essa casa aqui, porque ela parece muito grande, né, Thaís? Uhum. Pena que a gente não trouxe o drone pra poder filmar de cima, hein, cara? Mas vamos conhecer ela por dentro. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve também no meu canal principal, que é o Thiago Furacão. link tá aí na descrição, que eu vou voltar de madrugada aqui pra poder fazer a investigação. Hoje a gente vai só explorar, beleza? É isso aí. Então, bora pra mais exploração. Bom, pessoal, vamos fazer o reconhecimento da casa por fora primeiro. Thaís, eu vou falar bem alto, por causa que tá ventando bastante. Tá bom. Pessoal, peço até desculpa se o vento atrapalhar aí no áudio, até a gente entrar dentro da casa, mas vamos dar uma olhada por fora primeiro. Gente, é muito grande. Repara pra você ver, Thaís, que a casa tá toda furada. Cara. Sim, e será que cada janela dessa é um cômodo? Parece, ó, tem uma parede ali, ó, dividindo, não parece? Aqui eu não sei. Aqui também, ó. A ah. barão era cara que tinha muita grana, né? é ó tem uma escada pra... uma escada meu nossa sai tem um buraco lá cara cavou carro lá ó embaixo da escada Ixi, Maria já é mistério hein pelo jeito já é uma casa cheia de mistério pessoal nossa já tá ventando demais aqui vamos olhar rapidinho por Uau. fora e já vamos entrar pra dentro olha que ele morreu? Se ele ficou doente ou se aconteceu alguma coisa com ele, né, aí. Gente, essa casa aqui é muito grande. Thiago, deve ter uns 600, 700 metros quadrados essa casa aí, cara. Ah, deve ter, cara. E galera, hum. olha lá. Mostra aí, Thaís. Isso aí era tudo café. Cara. Gente, disse que o senhor falou que aonde os nossos olhos alcançam a se ver era a terra desse barão. terra desse barão. barão. Muito grande, cara. Só que ele falou que já faz tá um bom tempo que está abandonado. rapaz. Tá? É. Porque essa casa é antiga, né, Thiago? É. Olha, dá pra você subir aqui, ó. Não era tio que vinha aqui, era neto, bisneto, alguma coisa assim que ele falou. Que é o que tá vivo, parente dele, é, né? que não gosta de vir aqui. Mas ele não é mais proprietário. Isso aí, Zé, você pode uma hein? aqui. Quer subir aí, Cacana? Tá ventando demais. <risos> Parece que era uma caixa d'água, e eu tem um pena. E a casa é isso aí. Tá tá ventando muito aqui. Cara, eu tô muito curiosa para entrar lá dentro. Tá ventando. Tem muito. móveis. Tem móveis. Tem. Galera do céu. Tá ventando muito aqui, cara. Vocês não sabem é a minha empolgação que eu tô de entrar dentro de uma casa dessa. Casa de barão, casa antiga, casarão. Nossa. Nossa. muito da hora, né? A gente, já, falei, a gente já é apaixonado por lendas, por histórias, né? E quando acha umas casas dessas, muito antiga... Não é melhor a gente ir por ali, pra pela frente, ó? Pra frente? É. Vamos. Ah. Porque daí a gente mostra a frente da casa. Olha o tamanho dessa casa, gente. Nossa, tá ventando demais, demais. Pessoal... Agora... dentro. E o vento tá que a gente quer mostrar tudo pra vocês ali é um andar e aqui já é ó só as escadinhas é, ó. Ah, Thiago, olha aqui calma vai devagar olha esses pisos na parede cara por fora da casa nossa toque grande demais cara olha o tamanho desse lugar Olha gente grande, grande hein? hein? Buraco mesmo. É de lá de Thiago essa casa. E aqui é o quê? É uma garagem? Ah, tem um. Depois nós entramos ali pra ver. Não é garagem porque o carro não entra. É. Aí depois a gente vai aqui. Tem alguém aí? Você viu? Uhum. Opa! Tá ah, meu Deus! Oi! A gente tá fazendo uma gravação aqui, tem alguém aí? Será que é um cara? Tá será que é um Será que, será que um... Opa! Ou é assombração, cara? Então. Ou é o vento, né, mano? É. Mas tá escudo. Não tem vento, não? Mano, tem uma é escada. É a escada aí? É isso, Thiago. Ó. Oh. Ô, trinco. Nossa, velho. Né? Ô, trinco. Eu acho que aqui, Tiago, vai pra garagem. Né? É. Meu Deus do céu. Essa porta tá... Não Ai, é vento, não, tá? Thiago, encosta alguma coisa nessa porta. Não é vento, não, é oh, não, não é vento. Ó. Caraca, mano. Perigoso atacar nós. Não é vento, tá? Não é, né? Não é vento, galera. Não é vento. O aqui. Parou. Você tá aí? Pode fechar de novo? Nossa senhora. Então fecha O que você vai fazer? Você está incomodado? Vai isso, quero ver então Você está aí, você está incomodado, abre a porta e fecha, vamos ver Igual você fez? Você está aí? Oh, oh, oh. Você não quer que eu chegue perto? Você tá filmando, tô? Você pode fechar? Tá aí, você chegar perto, velho. Olha aqui. Você tá aqui? Sinistro, velho. Ó, ó, ó, ó, ó. Caraca, velho. Tenta encostar ela, Thiago. Vai é ficar assim. Vai é ficar assim. Você quer fechar? Thiago do céu. Deixa ela assim, ó. Você viu que começou a bater Eu aquela vi. hora? O que, que é aí? O que, que é aí dentro, ó? Cara do céu, velho. Eu tô até agora. É um agora. Ah, mas é um quarto pequeno, ó. Vamos terminar a nossa exploração. Ficou sinistro, hein? Né? Muito. Aqui era o um guarda-roupa. Cara, de, de um a um milhão é muito raro acontecer manifestações assim. Sim. Parece assustador. De dia hum, já. É Aí é um banheiro? Tinha um vamos, vamos, vamos mostrar aqui, ó. Aqui é um banheiro. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá tudo quebrado. E olha essa escada, mano. Não tá mais aqui o que tava, cara. Saiu. Depois a gente vai lá por baixo e sobe por aqui, porque eu acho que é aquela escada que nós viu lá de baixo. Mas quis assom assombrar nós, então, hein? Então. Tá assustando, né? E aqui é outro quarto? Outro quarto. Ó, aqui já não tem aquele guarda-roupa embutido na parede. Que isso? Uma bolinha de rude, ó. Tá vendo? É. Olha, o que é esse quarto? Olha, tem um aqui, cara. Cuidado Cara do céu Acabulado isso aqui pedrinho, cara. O espírito tá aqui e ficou incomodado com a gente hein, cara? Ó, outro identidade quarto. de fogo Outro quarto Sim. também, mas esse quarto também não tem guarda-roupa, né? Não Tudo de laje, ó, tem buraco vi aqui dentro não, cara. Ah, mas devia ter alguma coisinha, cara. Hein, aquele quarto tem tipo um guarda-roupa, né? Aham. Uhum. E a saída pra passar que uma, pra ele sair sei lá, cara. Sei lá. Estranho, né? Uhum. Pode ser uma passagem de fuga, Não. Mano. Se fosse vento, tá a mesma coisa, cara. Por que a porta parou? Ia falar, eu puxei, daquele jeito ela puxou. Cara. Ah, esse quarto que eu acho que era o quarto dele? Pequenininho assim, cara. Mas, ó. Duas janelas com visão para todo o sítio dele. Você não acha? Ah, pode ser. Esse negócio aqui. Ó, grande. Mas realmente o quarto não é grande. Não, cara. nem os quartos. Não é grande. Mas vamos terminar de ver, porque isso aqui parece ser um labirinto, cara. Foi. Foi madeira. Ah não, é lá, tá é. ali. Madeira, cara. Foi. Isso tem barulho, cara. O barulho do quê? A gente vai sentando. Deixa eu aí? Ó, aqui é a entrada. Aí a gente foi pra esse corredor aqui dos quartos e agora a gente vai pra cá. É uma cozinha. É. Por que que você acha que era uma cozinha? Ah, Transparente. Mas ali também, ó Mas não tem encanamento de água? Aqui, eu acho que era é a cozinha de, de jantar só É? Ali, ó, fazer. Ah, e os móveis que eu tinha visto lá de fora Olha ah, isso, cara E olha, tem cara, mais coisa, cara Olha, aqui é amarelo, ali é verdinho Nossa, Tiana Que ah, louco Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Ah, aqui é aquele, aquela porta que nós gente tinha visto ali. É A porta? Lado de, ó. Nossa, velho, mas que, será que era aqui? Ah, tem um banheiro aqui, ó. Nossa, que mais é cômodo, hein? Né? Deixa eu ver. Nossa, o sol bate bem na cara. Pisa escura, né? Então. É Estranho essa parte aqui, né? Porque aqui não é garagem, porque não é pra carro ali. Não. Você viu os móveis, Thiago? Então, cara. Olha Cara, que silício, hein? É mármore isso daí ou é o quê? Não, é madeira né? Thiago, isso aqui é muito antigo Olha ali o jeito que colocaram o armário Na frente da... Ah, da é ali ali é era o banheiro, né? Ali Aquele banheiro que tem aquela porta que tava ah, se mexendo O é que que é isso? Um banheiro e uma dispensa. Dispensa deve ser, né? É, pode ser, né? Um banheiro. Isso é diferente, né? E aqui. Uma escada, pessoal. Deve ser lavanderia. Pode ser, né? Eu acho que é lavanderia. Deve ser, Deve ser. Só que isso aqui foi pintado, cara, não era azul. Acho tá. que foi pintado? Eu acho. Você acha que era branco? Eu acho. Thaís, vamos descer lá pra aquela escada. Vamos. Porque aqui, pessoal, a parte de cima já viu. Agora falta aquela parte da escada de. Aqui. aqui, ó, já sai pra fora. E ali onde a gente começou o vídeo e veio andando por aqui, ó. Tinha tem um monte de porta que sai pra fora, né? Caraca, cara, o meu cara casa estranha. Vou falar pra você, Essa casa aqui é assombrada demais, mano. Né? Demais? Um dia já tá dando medo, mano. Né? Quantos cômodos tem essa casa, Tiago? Você conseguiu contar? Ó, tem um banheirinho ali. E, e aquela dispensa. Dois, a coisa ali. Nova três, minha, quatro, mais cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze. 13, 14 cômodos. 14. Contando cômodos. os banheiros, tudo assim. É, 14 cômodos só aqui em cima, né? Você tá louco. É que debaixo deve de ser garagem, né? Ai, meu Deus do céu, cuidado. Mano, ah, você tá vendo isso aqui? Tô. O que será que aconteceu? Ó, oh, marca de pé, tá vendo? Uhum. Tem uns que... 70 morcegos ali. Ai, Tiago, que susto. Eu achei que era cobra. Cara, Tô de cima. Então vamos lá por baixo. Já as asas, mano. Não vai Ai, dar medo. Ai, que susto. Eu jurava que era uma cobra dando bote em você. Pode, chega a me Vamos lá por baixo, então. Pessoal, tem mais medo de isso do que de assombração, viu? Ali, aquela escada ali, ó, né? Nossa, mas é baixinho demais, cara. Aqui eu acho que era a garagem. Aqui é a garagem. A caminhoneta não entra aqui não. Não, ergue a mão. Ó. Nossa, cara. Onde estão os morcegos? Está tudo aí, sabe? um buraco aí. Falei que vocês estavam provocando, não é isso? Verdade. Olha, tá perigoso aí, cara. Será que esconderam alguma, tinha alguma coisa escondida aí? Sei lá. Que é essa você aí? viu o morcego lá em cima? Tá. Mentira? Ah, você lá. viu de ah, uma? Lá. Ah, tá lá. Mas, a, mas tinha mais, tá? Tava preto. Nossa senhora. Que sinistra, velho, essa casa. Cara, de mano. Que louco. Ela subiu? Thiago subiu lá em cima. Vamos sair daqui. Vamos sair, é Tiago. Thiago. Thiago subiu. Eu escutei. Tiago subiu, cara. Vambora, vambora. Vambora, leva outro dia à noite. É, vamos sair daqui. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no meu canal principal que eu vou estar voltando aqui à noite. Não interessa o que tem aí nesse local. Eu vou vir para investigar. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou. Fui!